Olá amigos, estou aqui para revelar para vocês uma ferramenta, um projeto muito próximo do meu coração que eu estou muito feliz de anunciar aqui. É... Antes eu gostaria de só dar uma contextualizada. Quando eu comecei a praticar yoga em 2008, eu percebi assim inicialmente como que a prática é completa, né, em todos os níveis, mas inicialmente o que mais me puxou foi o lado físico da prática a parte terapêutica e de cura, mesmo de dores e prevenir lesões, é, na, pela prática dos asanas né, e pelo vinyasa, o movimento contínuo da respiração com o corpo. Mas logo logo a gente vai percebendo né, durante a nossa prática que através de cuidar do corpo a gente também se apaixona em cuidar também da nossa mente, das nossas emoções, e agora eu sinto que eu sei muito, com muito mais habilidade de como que eu cuido do meu coração, como que eu cuido da minha mente, das minhas emoções e não só do meu corpo. Né? E não demorou muito tempo na prática para eu ir percebendo como que o corpo ele reverbera né, com uma energia, com uma vibração realmente diferente e eu pude realmente sentir na pele a sensação libertadora que é estar em paz comigo mesmo. E mesmo em pouquinho tempo de prática, eu senti que era, eu precisava mais daquilo, que era algo maravilhoso e que eu pensei, eu quero mais disso na minha vida. E assim, depois que eu terminava a prática, a gente voltava no nosso dia a dia, a gente percebe como que a gente é estimulado, né? Por situações externas que estão fora do nosso controle, volta a instabilidade emocional, a instabilidade é, dos nossos pensamentos acelerados, da autocrítica, da falta de confiança, tudo aquilo que a gente passa no nosso dia a dia e pelo estilo de vida né, super é, corrido que a gente leva. Mas pelo menos eu já sabia que eu tinha plantado uma sementinha ali, né, eu percebi que eu podia sim acalmar meus pensamentos. Eu percebi que eu podia sim não me emburacar na baixa autoestima. Eu podia sim escolher uma realidade que eu me orgulhava em fazer parte. Então eu sinto hoje em dia que a prática, que a minha vida é muito mais rica pela prática do Yoga. E pela prática da meditação. E alguns de vocês sabem eu tenho o meu estudo de Yoga aqui na Urca, no Rio de Janeiro. E eu presencio as pessoas entrando aqui na casa, entrando no nosso estúdio, e que também sofrem com essas sensações desconfortáveis no coração, sabe? Sofrem com pensamentos acelerados, com insônia, realmente as pessoas sentem na pele, né, a pressão alta, até mesmo coisas crônicas, né, ou até hábitos realmente depressivos, que podem levar a uma coisa mais séria. Então, é, é algo que, sim, se você busca transformação na sua vida, é, se você busca mais equilíbrio em todos os níveis, físico, mental, emocional, espiritual, é, se você busca diminuir a ansiedade, né, pegar ferramentas para acalmar seus pensamentos, explore e experimente o Yoga. É só isso que eu falo para vocês. É, não só, de novo, pelo lado físico, mas por todos os outros níveis da nossa de, de ser né, humano. Por isso que eu tô assim... Percebendo como muito mais pessoas né, pedem para mim é, recursos, né, ferramentas que estejam mais acessíveis ao seu alcance. Que as pessoas talvez não tenham a disponibilidade de tempo, ou de transporte, ou por outras responsabilidades do dia a dia, de vir, ou realmente não tem, né, disponibilidade de um estúdio, ou de uma casa, ou de um professor de yoga. Então eu venho por meio desse vídeo dizer que eu estou super feliz de anunciar que... Eu estou unindo forças com o maior canal, maior plataforma online de yoga no Brasil, o canal AtmaZen, para compartilhar essas ferramentas num curso de yoga e de meditação. É um curso online, então a gente vai ter quatro encontros, né? e nesses quatro encontros com 45 minutos por aula, nós vamos né, nos métodos Forest Yoga e Vinyasa, são os dois métodos que eu vou abordar durante o curso, para justamente ensinar para vocês técnicas de meditação que podem acalmar os seus pensamentos, exercícios de respiração que podem diminuir a ansiedade, assim como sequências de posturas físicas, né, de como usar o nosso corpo também para cura e, como a gente sabe, o corpo, mente, emoções estão todos interligados. Então, uma das ferramentas maravilhosas para você diminuir o estresse e a ansiedade é usar o corpo e explorar essa ferramenta com que a gente se relaciona com o mundo e com o todo. Então, você vai, a partir do momento que você entra na página de inscrição e você se cadastra, pelo seu e-mail que você cadastrou, você vai receber um link que será compartilhado e através desse link, na hora marcada, nós vamos estar ao vivo e eu vou compartilhar essas ferramentas com vocês e vocês vão ter também a oportunidade de interagir comigo, assim como o canal AtmaZen, pelo nosso grupo fechado de Whatsapp. E através desse grupo a gente vai poder trocar mais ideias e tirar dúvidas sobre o curso, sobre situações do Yoga, assim como compartilhar para vocês os nossos bônus do curso, como artigos que eu escrevi, como vídeos adicionais informativos sobre a prática e os exercícios que a gente vai fazer. E outros, outras surpresinhas que estão vindo por aí. Então eu espero que você possa participar desse curso. É, existem lotes promocionais que você pode ver, formas de pagamento que você pode ver pelo site de inscrição, pela página de vendas. Então dá uma olhadinha. Qualquer dúvida, mande uma mensagem pra gente. Eu espero que você possa participar para que a gente possa cada vez mais estar presentes, conscientes... No nosso corpo e com mais ferramentas para lidar com as situações desafiadoras do nosso dia a dia. Então eu espero vocês para o nosso curso. mais Namastê!